A opa, tudo bom com vocês? Você que produz milho ou produz mandioca, está com dificuldade de aumentar a sua produção? Pois no vídeo de hoje a gente vai te ajudar sobre isso. Esse vídeo vai ser uma dica que o senhor Francisco Josibanho mandou para a gente e a gente vai compartilhar com todos vocês. No caso, o senhor Francisco, ele cultiva milho e também mandioca e ele utiliza uma dica muito bacana. Em cada um hectare de terra ele usa 10 metros cúbicos de esterco bovino. E agora ele vai falar sobre isso, como ele utiliza esse relato dele. Então, vamos lá. Então, o esterco. Se eu pega o esterco lá da... da do do... do curral e vai jogando na roda. Eu sei Alanço, jogando e incorpora ou só joga e pronto? É, Não, jogando e incorpora. Joga e tomba a terra. Aí planta. Certo, muito porque, bom. Porque na verdade ele, ele tem um... O, o esternove não é muito bom, né? Mas porque ele tem lá um... Acho que é um problema, um ácido, né? Que, mas só que jogando Sim. em pequenas quantidades, quando joga assim... Aí eu jogo que geralmente eu jogo três rebolques de trator numa tarefa. Uhum. Aí, outro, tá aí eu vou te falar, a gente usa também na produção de milho aqui. O milho mesmo jogou o esterco, uma tarefa, um hectare, produz por 5 6, quando não foi jogado. Essa técnica que o senhor Francisco apresentou agora pra gente, além de ser extremamente eficaz, tem outros benefícios. Ela ajuda a melhorar o seu solo, a ciclagem de matéria orgânica aumenta a matéria orgânica e também ajuda os micro-organismos benéficos que estão presentes no solo. Uma baita dica, não é verdade? Você, se ficou interessado, Contacte o seu técnico da Manejo Bem através do seu celular e o aplicativo Manejo para estar tá se orientando mais a respeito de como adotar essa técnica aí na sua propriedade. Nós temos a certeza que com a conversa com o seu técnico e um manejo adequado você vai produzir muito mais. Certo? Nós agradecemos você ter assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau, obrigado!